tamanho Com jabuticado. Com jabuticado. Olha. Desse jeito aí, daí, ó. A porrada que ela dela ela, não sai nada. Se ficar acertando, vão passar em Chegou sócia, Madalena? Tá boa, não tá? Eu vi os galas ali brigando, mas rapaz, mas é briga feia, hein? Aí bate com um gosto no outro, né? É que ali tem umas ali que já tá enverreado no vinho. Eu fechei aquelas cima, tá? Ah. Elas ficam batendo nas outras. O senhor, o senhor tem um tempo certo de soltá-las daí, né? Tem. Então, fica só uns dois, três dias, aí elas... É a desemperreia do, do não, ninho, né? Não é o que brilha o causa de mulher, não, Aí eu, eu, eu, eu Com tantas aí, né? quer ligar? Mas essas galinhas o senhor cria, assim, quando o senhor quer Comer uma galinha, o senhor vem aí, pega, normal, é. tranquilo, é, é, é, dá um pirão que dá gosto, né? Uh, tá Madalena faz um pirão com, com, com, com galinha caipira que, meu Deus do céu, não quero outra coisa, viu? Tá enchendo a boca d'água, É já tô enchendo a boca d'água. Quantos galas o senhor tem no terreiro, senhor Sebastião? Não é à toa que eles brigam bastante, né? não a mãe falou, essa aqui é bonita, a é ali dá, né? tem é Aí quando vai ficando daqui, a ver quanto né, pra Você vê, ó, pra cá tem ela, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um. Só aqui eu tô dando quarto, e ali aí, uma... Tá muito bom, ó, né? Dá uma chegadinha aqui, fazendo um favor, seu Sebastião. Me fala sobre essa beleza aqui, ó. O senhor tem coisa boa aqui? Tá escondendo de nós, senhor? Eu não, não tá escondendo, não, mano. Eu tô brincando, é né? que eu, nós não sabíamos, gente. É. E a gente, curioso, vinhamos aqui pro fundo, ó. Isso aí pode pegar ó. a gente com as duas canas ali, a gente mesmo toca ali pra... O próprio é. peso da, da, da... É, o peso desse pau aqui, ó. Vou tocar essa cana põe a cama lá e daí, a bonota, dá uma cama aqui, isso aí é barata lá. Mas dá duas funções também, dá pra poder o um cabô ficar pendurado lá é. e o senhor vai fazendo ele girar aqui. É, é, é, esse <risos> mesmo sistema aí que eu usava. É aquela juntinha de garrote é, que foi, tava no carro. Tá põe hum. os dois ali, uma corda ali, E amarra uma outra corda aqui, amarra na neira ali, o senhor vai tocando e vai pôr na cana e ele vai virando. Mesmo. Esse engenho tem quantos anos, mais ou menos? Ah, isso aí muito antigo, mesmo Muito aí mesmo. Uma vez que eu vi que a Madalena estava emperrado. De tão velho que estava, estava tava emperrado. Ah, nessa nossa andança aí, nós vimos uma, mas estava até no chão, Madalena. Acho que foi lá no Serginho. Acho que foi lá em Juruaia. Esse aí, com certeza, será que é feito no Brasil? em às vezes nem é, né? carro de boi lá, ó, Lá embaixo, né? carro de boi, ele tudo, Rapaz, não é que eu peguei mesmo? Olha lá que beleza, ó. Sei lá, é o. Foi, não é o. Ou... Ah, é já pegou. Ele foi buscar esse carro lá pra é lá de Santa Rússia. mandou fazer a mesa do carro, mandou. a luz, que tentando ver. Tá Olha lá, gente, aquele caminhão lá tá levando o carro de boi. O senhor Antônio conhece o proprietário dele? Todo mundo, beleza, viu? Tá longe, hein? Olha lá, ó. aparecendo bem Peguei. Peguei. Deixa eu chegar mais perto desse. Ele que levou as telhas, Madalena. Gente, dá uma olhada nesse engenho aqui, ó. Deixa eu ver o um negócio aqui. Tem alguma coisa escrita ali? Eu vou tentar tentar ver o que está escrito aqui estou fazendo sombra ali isso está sendo ruim e molhei meu pé esquerdo bem Ué? molhei meu pé esquerdo Ui, <risos> gente eu tô aqui ó filmando eu molhei meu pé esquerdo estou sentindo gelado e vou mostrar para vocês o que, que é ó ó na... oh. oh, vou mostrar para vocês o que, que é ó olha que, que maravilha Ó, oh, ó que... oh, oh oh. ah. eu falei para a Olha lá, eu vou mostrar mesmo, olha lá. Olha, ó. olha lá. É coisa boa, tá vendo? É então, patê de azeitona. Quem vem pra cá, <risos> tá sujeito a essas coisas. Tem eu... chinelo. É, eu gosto. Eu tava ali com a Madalena, e filmando na hora que eu pisei no cocô do, do garrote ali, e tava filmando com a Madalena ali, e é americano. Veio de Nova York, não é a Madalena, né? Não é Madalena que veio de Nova York não, o Engenho Veio de Nova York, Tá marcado lá Estados Unidos da América Opa, só um minutinho Olha que lindo, ó E... E é realmente importado Deixa eu ver ali embaixo que Tá limpando a cana, Olha, deixa eu ver Que ele é tão, tão carinhoso que vai fazer um... Passar uma garapa aqui para nós Só pra gente ver ele, fu ele funcionando Olha lá, ele limpando Não é que eu tá. aqui dando. Cadê? Cadê o carro? Cano? É. Dando ré. Qual que é essa cana aí? A qualidade dela? Cana uva? Cana uva? É. Não conheço não, hein? Ah, é? é. Tá falando que aquela cana, ela dá a garapa mais doce. Eu não conhecia aquele. <risos> essa qualidade de, de cana, eu não conhecia. Não conhecia, Madalena? Não. Rapando é desse jeito aqui, o um caldo dela. Não sai muito assim, não sai um, é um, caldo, um caldo mais claro, né? Vida boa, passa perto da gente, nem esquenta a cabeça. Opa, deixa eu mostrar um negócio aqui. As garças estão chegando. Só que lá onde eu tô não dá para poder ver direito. Daqui dá. Olha lá quanta garça, ó. Olha lá, André, quanta garça lá, Bel, Você não pisou onde eu pisei não? Não, pode porque vou pôr minha chinela aqui. Aqui ele tá dando uma limpada boa nesse engenho. E ele teve o capricho de pegar a, duas canas lá para tirar a garapa, né? E nós vendo a, a, a, a esse engenho aí, o seu Sebastião falou que vai fazer um. Um protetor para ele, né? para não estragar aqui no, no, no sol, para não enferrujar por causa da chuva. Tem que Aí eu falei ela, que se for fazer um, tem que ser grande ela ou, vir, só, ela. ou só ou ah, só proteger é? o engenho em si mesmo, né? Esse, esse engenho de quem que era, seu Sebastião? Esse engenho de quem que era? Adquiriu de quem? Comprou de quem? Lá rachando a cana no meio né um lambico de pinga grandão é rinhar um grandão então chega as peixes passa de uma vez vai ser lá sai uma pica do guarapa eu queria ver Começaram a fazer um pilão e desistiram? Começaram a fazer um pilão, um toquinho lá e desistiram. Olha lá, começaram a fazer o um pilão. Bem, você está contra o sol, preta. Está contra o sol, a foto vai ficar... Uhum. Cabeça. Agora o seu, seu Sebastião está fazendo a tração e o rapaz aqui. Aí tem que abaixar a cabeça lá. É. é rapaz um né? ah, do céu, que beleza, hein? Abraça a cabeça. Aí tem que baixar a cabeça. Eu já baixa o corpo tudo, mano. Né? Se o cara quiser ter coxa grossa, é só fazer isso aí, ó. É. Olha lá, ó. Fica aqui que nem sanção. <risos> olha lá quem tá chegando aqui. Ô moço, vem cá. Oi. Vem cá, tá, moé. Bom. Para, moça. Tá Tamo aqui, é? rapaz. Olha lá, chegando a roça, olha lá. Abaixa, meu bem. Tá, bom, tá ficando doce. É, Madalhã, agora você vai filmar, que eu vou ajudar o seu subacião ali. A guarata gostosa, que sai desse bagaço aqui. Aqui, a, a. que eles... Já sai um leite ali, que você igual um leite. Bora. lá. Vou fixar a máquina aqui no canto. agora eu vou pegar aqui, ó, é pra ajudar o seu subacião. vai ficar melhor, subacião. Ah, vai ajuda dois. É. Só é. é o bagaço né? é. dobrado, né? Se for dobrar, ele vai sair mais. Só não vale derramar esse baldinho aí que eu vou tá ficar feita, muito triste. Deixa tá eu vou aqui. Eu vou querer que vocês baçem o nibula também. Vai, Cicinho. Trabalha, Cicinho. Vai. A vida é doce. Tá mais junto com o a tudo é doce. Tá vendo? É. tá bom? É. Tá bom? Tô bem, você? E é, agora melhorou, hein? É. Você estava trabalhando aqui hoje? Eu estava mexendo um lavouro, sai é. tá Você está me dando, ninguém se agora? É. Você estava tá vendo esse engenho americano? Né? É! de Nova York. É! estava é. é. Está unidos da América. É? Rapaz, que final de um copo de plano cara perdeu uns 5 quilos. Vou pegar a foto aqui. Tá? Fica abaixada, né? acabou. Acabou. Acabou? Acabou, mano. Acabou. Tá aí, tá bom, mano. Então hora é que eu cheguei, e tá acabou. É, nós vamos <risos> botar a mão na massa aí. Né? Alô. Oi. Tô bom, senhor. As garças descendo. Não, uhum. sei, não sei, faz tempo que eu não vou lá. Você falou que duas caninhas. Ah, em duas canas dá tudo isso, hein? Que coisa, né? De duas canas deu tudo isso. Aí o cara vende um copo por... Você tá tomando copo Eu ou na caneta? Eu quero não mudear no <risos> E, Madalena, quanto que tá lá em... Não precisa tá... enchendo, não. Mano. Quanto que tá na estrada? 5 reais? 4 reais? Quanto... Gente do céu, vou saborear isso. Que delícia. Eu não lembro quanto tá na estrada, se é três ou quatro reais. Não lembro, é, Cícero. Muito bom. Oh, duas canas dá um tanto bom, hein? Pequeno, gostei, é, é, não foi cana grande. Olha é essa jarrinha aí. Se você ficar filmando, ó, não vai sobrar pra você não. Você então, filmando, rapaz. Não vai sobrar pra você, não. Verdade. <risos> Só a Madalena pegou metade? <risos> tá vontade de tomar tudo. Nossa, hoje eu vou dormir, hein? Hum, hum, hum, Meu Deus. Pode. Deixa eu tomar. Deixa tomar. Deixa eu tomar. Você Pode... Vai Pode pegar mais? Dá lá pra gente lá. Depois você filma. Não bota muito, não. Senão eu vou dormir que nem uma criancinha. Vocês não vão tomar? Eu acho que vão. Toma aí. Agora você filma aí que eu vou tomar também, nega. Vou deixar pra mim, não? Vou pra você, não. botar uma 51 dentro estraga tudo. Diz que a a, a é feita de, de, de cana. Ah, mas que piada. Segura aí. Agora vai entrar aqui. Vou entrar aqui no meio. Entra em cima. Bom, vamos. Louco. Vamos tomar garapa. Vamos tomar garapa. Que delícia, gente. Bom demais, né? Mas é muito bom, é, nós estamos aqui na uma caminha aqui estamos fazendo uma filmaginha lá e não é que nós estamos aqui se divertindo, não estamos pagando nada <risos> e sendo felizes? <risos> né? Não precisa é. muito <risos> para ser feliz, né? Fala a é. verdade. Tem gente que fica preocupado de com as coisas. É? Né? Tanta Você coisa passar? boa Achei que assim. Que... Né, um tá bom. Tchau. Tá bom. Água aí. Tá bom. Vem tomar aqui zéucar sem. Tá bom, obrigado senhor. Daí mais um goleiro pra ah. mim, Circinho. Você ah, tomou tudo. Você falou, Madalena? Ó, foi tudo. Essa caneca tá furada. Vou Deixa deixar aqui pra poder continuar filmando. Não tá furada essa caneca? Tá furada. Tá furada, sim. sim. Tá furada, sim. Rapaz, duas canas, deu tudo isso. Que gostoso, hein? É duas meia grande. Pode tomar, pode tomar. Se o senhor for botar um protetor ali, ó, dá pra poder fazer com lona bem feitinho, não dá? Dá, dá sim. O Protetor tá onde, Bé? Deve tá lá, né? Deve tá. Ele não quer? Como é que ele chama mesmo? Não gosta de tomar garapa, não? Você não sabe tá o perdendo? É. Eu não gosto. Você ah. não gosta? Que isso? Você não sabe se está perdendo, rapaz. Eu sei o que, que perdendo. É, <risos> tá perdendo. Guarapa. É, uai. tá doce, hein? Tá. Tá muito boa. Uma é boa, uma mais boa. Eu digo que nós né, reinávamos aqui, nós não estamos tá tentando aí, sabe? É. Aí nós né, punha aquela é juntinha de garrote que tentando tá, tá ali. Nós os dois ali, ó. os dois e morrer uma coisa lá. Ah, lembro! Assim, e vai, vai falando com ela e ela vai virando. E assim, se você vai conectando ali. Deve ser muito bonito, né? Bonito. É muito bonito. A próxima vez que o senhor voltar aqui, nós vamos... Nós vamos pôr os dois aí para morrer aí. Nós vamos... Vamos lá filmar. Madalena. Tá bom demais, você não tá nem escutando nem o homem falar, né? Ele tá falando, você tá assim, ai meu Deus do céu, o <risos> que, que é isso? É, você tá em outro mundo. Aí, Aí o vai filmar nós é serrando lá embaixo? Não, não vamos fazer sim. É, vai lá. Né? Aqui pessoal, ele vai, na próxima vez que eu retornar aqui, nós vamos lá descer no lugar ali pra nós usar um, um é? serrador serrar antigo, made... né? Serra madeira na serra de mão. De mão. É, um em cima da torre e o outro embaixo, em cima do giral. É. Eu já vi onde é que está o lugar lá, depois nós vamos fazer isso. É, aí nós, você vai vir nós serrar um pouco lá. Não, eu também vou serrar. Você também Oxe, vai? e não? É, né? é a mesma coisa que pescar, aí eu não quero pescar, você acha que eu não vou querer pescar? Ainda mais eu que gosto. Você de... dar nós serrar. Vou de coração, sim. É. Esse aqui está trabalhando com as batatas? Esse aqui está ah, mexendo com a água, água de batata. Olha lá. E aqui não para, vocês não param também, né? Não pode parar, né? Não, pode não. Bom, aqui, esse aí foi fotografado hoje, hoje ele foi fotografado <risos> e aquilo ali não quer tomar garapa. E olha lá, gente, que bonita as garças, ó. As garças. Oi. Garças. Oi. Garças olha lá onde as tornam lá. Quer mais, sim? Não, tá bom. Toma mais, pode tomar. Não, tá bom, Sebastião. É verdade. Calma, pega lá, não pega? pega a chegada? Pega, pega. Mas, olha lá. pega. O Zé Terror passou com um carro de boi dentro pro... tá do... Pega, quer ver? Você vai ver só. Aí, olha. Ó. Aí, ó. O Zé Terror passou o carro de boi em cima do caminhão ali, daqui ele puxou a, lá, encobrindo lá na frente, lá apareceu o carro novo. Não, olha não, lá pra você ver, no gás certinho, lá. É. Pega exato na cama. Quantas garças, hein? Não, não dá. Ah, ali é, é. Vai juntar ali mais de duas mil garças ali. Olha é, só a menina que passa, entrar lá da banda de que é sem reta. Sabe pra onde vai? É, ele, é, é. Pro escuro. Olha lá, olha o cara vai descendo aqui lá, lava. E a hora que sai cedinho? Cedinho, no calado Deve ser muito curto. Quando começa né? a clarear o cada dia, um vai saindo um, um pouco cada lado, sabe? Vai chegando de cada Tem que ter muito, O que que é, as garças lá, as galinhas aqui. Olha lá, ela vai empoleirando a galinhada lá. Que beleza. E vai empoleirando tudo, né? Tem uma... Vou ter que ir a câmera aqui agora, depois eu vou... Vou trabalhar na firma. Porque... É, fica, fica bem na... Mais na ponta da... Trabalhava na firma da da o pai dele. Aí tinha pedale a velocidade, aí depois os também para trabalhar. Um foi com a fila, outro com outra, e aí esse o que eles depois eu trabalhei, foi, oito anos também na roupa, um trabalhava na pista, um trabalhava no chilão, e eles separavam. Mas eu não sei, eu não eu essa E por que galinha só dorme em polerada, hein? Por causa dos bichos, né? É, por causa dos bichos. Não que ela Vi, bem. Tomei foi uma pancada na cabeça aqui agora. Da tá onde? Da de cima. Agora? É, caiu alguma coisa na minha cabeça. Tá tô, tô muito pequeno, então. Foi? Tá foi. Ah, eu também não vi não. Bateu, ah, bateu, tá bateu que, Bateu Ainda bem que... que. não é um abacate, né? Não, senão eu tava enrolado. <risos> então se se você já cai, caiu se sentado. Você caiu um abacate na é? cabeça, porque você vai o abacate. Então. Não é não? <risos> então. Pois é. Olha o capacete aqui, meu pai caprichou, viu? Viu? Meu pai caprichou no capacete. É. Mas isso aí, na verdade, é porque ele é novo ainda. Agora está nascendo o né? que É isso mesmo. Na verdade é porque é novo. Olha lá o pessoal. Pessoal aí, ó. Já que olha são essas umas. Agora? É. Nós estamos aqui até agora, gente, ó Aí que gostoso, ó, nos divertindo tão zoando com a minha careca E nós estamos aqui tudo dando risada A hora tá passando, as galinhas chegando E tem um folgado aqui que não quer saber de nada É, tá vendo? E tudo isso aqui tem remossa, gente, ó Olha lá, ó É, tem subindo aqui? Olha ali que beleza, ó Aí, Jeane, ó, você que gosta, Geane. É, a Geane gosta bastante mesmo. Olha que beleza, ó. ó. E vai que vai, ó. Mas galinhas bonitas, né, Cesta? Bonitas mesmo, muito bonitas, bem tratadas, né? Escuro, recompensa. compensa. Olha lá o galo bonito lá, ó. Vai subindo, mas vai cantando uma música ainda. Olha quantas, ó. Mas é, é muito bonito mesmo, né? O dono da casa tá pondo as mulheres pra dentro. Tá? É. Tu não tinha visto aquela madeira ali, não?